Uma coisa é certa, uma coisa acaba sendo inevitável, nós vamos errar. Você está sujeito a erro, as pessoas que estão ao seu derredor também poderão errar contra ti e por consequência disso poderá trazer dor, sofrimento, traição. O que nós vamos fazer perante a tais erros? Quais são as nossas consequências? Quais são as nossas atitudes diante desses erros? Eu quero trazer aqui uma passagem bíblica. Você conhece essa passagem que fala em relação de Judas. O homem que traiu Jesus e a única alternativa que ele encontrou naquele momento foi se enforcar. Tirar a sua própria vida. Mas deixa eu citar aqui um texto para você que está em Mateus. Capítulo 27, versículo 3, 4 e 5 Aonde a Bíblia vai relatar que esse homem chamado Judas se arrependeu Você sabia disso? Judas se arrependeu de ter traído Jesus Só que a atitude de Judas foi procurar os sacerdotes Os religiosos daquela época que pagaram a Judas para então trair Jesus E a decepção de Judas foi quando ele ouviu Que os sacerdotes e os líderes religiosos desta época Falaram o que nos importa Isso é contigo e a ação de Judas perante essa postura fez com que ele foi e se enforcou. Agora deixa eu enriquecer esse pensamento com você nesse momento. Se Judas nesse ato de arrependimento, ele não fosse para o templo, para os sacerdotes, para os líderes religiosos, mas fosse para Jesus e pedisse perdão pelo seu erro. A palavra vai dizer que Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, de toda a injustiça. Com certeza se Judas, no seu ato de arrependimento, procurasse ao Senhor, o Senhor Jesus, ele o perdoaria. O problema é que muitas das vezes nós, no ato de arrependimento, nós procuramos as pessoas erradas, o meio errado por isso que hoje encontramos muitas pessoas querendo tirar a sua própria vida achando que esse é o meio que essa é a solução para tudo e deixa eu te falar algo neste momento o senhor é fiel e justo para te perdoar para livrar o seu coração de todas as amarras de todas as correntes de todas as condenações mas para isso você precisa pedir perdão somente a Ele. Se você é essa pessoa, eu convido nesse momento, vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, eu clamo o Teu santo nome neste momento. E que se o Senhor encontra em mim, ou naquele que está assistindo, real arrependimento das nossas atitudes, ou se de repente, ó Deus, estamos magoados, ó Pai, por uma traição, por uma decepção, que em nome de Jesus o Senhor venha nos perdoar, nos livrar, ó Deus, de toda a culpa e de toda a acusação. E que em nome de Jesus nós possamos encontrar vida refrigério para as nossas almas e em nome de Jesus sim nós vamos viver a vida plena que o Senhor tem para cada um de nós assim te pedimos em nome do seu filho amado Jesus Cristo essa é mais uma reflexão diária eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal apertasse o sininho para que você pudesse receber todas as notificações de vídeos e compartilhasse essa mensagem ao maior número de pessoas que tanto precisam. Com certeza o Senhor assim te recompensará. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo.